Meu povo, eu sou Sheila Ferreira Animania e estou aqui trazendo uma grande oportunidade para você. Sim, para você que sempre sonhou em abrir o seu próprio negócio. Você já conhece o Moldes Pet Animania? O Moldes Pet Animania você vai aprender o passo a passo em aulas a fazer 21 modelos diferentes de roupinhas pet e em diversos tamanhos totalizando 220 moldes você poderá combinar esses modelos e com isso fazer mais modelitos ainda é só usar a criatividade gente olha só passando na sua tela aí todos os 21 modelos olha só é um mais lindo do que o outro com esse pacote que o Moldes Pet Animania fez especialmente para você. Você já pode começar a fazer a sua confecção de moda Pet, que está em alta, gente. É o mercado que mais cresce no Brasil e no mundo. Você vai aprender a fazer cada um desses modelitos passo a passo. Vai receber todos os moldes, vai ter acesso a um grupo exclusivo de alunas para tirar suas dúvidas e compartilhar seus resultados. Aquele modelito que você fez. Aquele modelito que você modificou, olha só que legal! E além de tudo isso, eu vou estar lá com vocês, tirando todas as tuas dúvidas e te dando todo o apoio, te ajudando a confeccionar as peças. Então, gente, aproveite a nossa promoção de lançamento e receba tudo isso que você está vendo aí por um pagamento único, apenas 137 reais. Você vai pagar menos de um real por molde. Olha só, gente, que maravilha! E você vai ter acesso ao material mais completo de moldes PET da América Latina. Essa promoção é por tempo limitado. Depois vai voltar ao valor de R$ reais. Então não fique de fora, pessoal. Aproveite o 60% de desconto. Se você preferir, você pode parcelar no cartão também. R$ 137,00 à vista. Ou 12 vezes de 13 reais e 35 centavos. Olha só, gente, que maravilha. Então, não fique de fora, pessoal. Clica aqui embaixo e venha para o Mundo Pet comigo.